Mata ele Fazendo a flipada, bagulho que é louco, vai vendo meu mano Que agora eu tô vendo Esse é o famoso MC que quando vai rimar, os parceiros já veio correndo Não tá entendendo Que tá acontecendo? Bagulho que é louco É fogo, não ver o cacique, meu que rimando Que agora cê Não vai vendo no meu tô tá fazendo a flipada Que agora você não consegue fazer Veja meu mano mandando bagulho que é louco no R.A.P Só que agora preste atenção no que eu vou te dizer Só que agora nem com a sua panela vai ter mais grito para você vencer é, não que fazer. É, Eu vou te dizer Só que agora eu mando bagulho que é louco pra você até compreender Porque agora eu te explico só fazendo no R.A.P Você paga de trap, está no trap e eu sou melhor do que você Ô louco papai! Virou o mesmo beat, DJ? Então, primeiro round violentamente, direito de violenta, resposta pra Você manda? Vai! Vai! Vai. Ei! Oh, trevo é melhor do que eu Você sabe que a rima eu faço meu capricho. Ah, ninguém grita pra você, não tem culpa que você é um lixo. Então, você tem que Proposta, ninguém grita pra você porque sozinho é uma bosta Então você se coloque no seu lugar meu parceiro Sabe que agora fazendo freestyle mano Você não tá ligado que eu sou bem mais verdadeiro Eu não aqui, expresso, eu rimo até amanhã eu Expresso pra tu é café, pra mim é busão. às seis da manhã Ele falou que é no dia O truído começa a cair que não é foi! <risos> Playboy que só vem fazer piada Enquanto eu falo da realidade na quebrada Se cê não entende mano, você até sorriu Black falou Playboy, preferi falar sobre ter troca e fuzil Eu não sou nem aí, eu falo a verdade Então agora eu demonstro a minha qualidade Se cê quer dançar, deixa que eu canto Mano, eu te me espanto, te mando pro canto Eu sou titular, você é banco Então Não serve pra MC parceiro, no máximo você é bailarina Eu não deixava Eu não deixava, Eu não deixava. Eu não deixava. Eu não deixava. Você fala que pega buzão vocês da manhã pode pá Só que agora eu vou explicar um bagulho pra você Eu também pego essa hora só que é pra trampar sempre foi pra hipoipa pega pra voltar dos seus olhinhos O terceiro é igual é menor Que agora entenda a truta que mano não tem B.O. Até porque moleque você é freguês Eu sou banco do Gacosta vim com você merda que tu fez Então isso Até porque moleque, Futebol, só que eu te pego na cruz, pode pagar de Gabriel e agora reza para Jesus. Você está maluco, pai. Já tiraram? Eu só quero que continue nesse clima. Mão pro alto, todo mundo. Quem quer que seja violenta, sangrenta, bom pro alto e grita. O seu pro De olha o mano falou que eu sou playboy, só que não é preconceito, veja só singelo, você me chama de playboy, estudar no melo, oh. só que agora eu vou falar, entenda que moleque, que eu vou te explicar preconceito do sistema Deixa eu te falar nessa escolinha de freio e que nem pode entrar. se que nem pode entrar, esse é o meu território. Sabe onde você pode entrar, meu truta? No seu velório. Então, fica tranquilo, sabe Eu aniquilou Esse é pego, só ouvir um quilo Ei, cê não entendeu, essa é minha rima. A minha escola é lá na Educa, truta. Ela só passa a disciplina. Ei, e ele nem é a cara. O Melli é minha escola, não minha conta bancária. Porque meu truta, deixa se fique certo Eu vou no meu velório, porque eu cago antes iluminati Fui lá pra ver que a morte falsa te dá certo Você falou, meu, pra Jesus, eu tô com Deus. Você é mais falso do que o João de Deus hey! Pode ir pra aí, hoje na batida eu vim pode te assassinar Fala que eu sou falso, mano pode ir pra Só que agora truta, que eu vou te explicar Fala que eu sou falso na parada É porque cacique é, as eu teria que ser culpa na quebrada na sua boca, você é vacilão Cê não entendeu que isso é feito com meu coração Aqui eu demonstro a rima e a emoção MC falso com o na mão oferecendo salvação Uou!